Ei, pessoal, foi de última hora para variar, Sandroca. Ei. Já era para eu ter colocado um vídeo na segunda, na terça, mas aí quarta-feira aconteceu uma coisa que depois eu vou contar ao longo da nossa conversa aqui, que foi bem fortona a experiência, mas foi maravilhosa e foi importante para o meu crescimento agora biológico. Sam, obrigada por estar aqui. Né? Obrigada de verdade, Você é, é uma luz nas nossas vidas né? A gente anda sendo bastante intuída é, Para trazer mensagens mais simples para o nosso dia a dia né, Obrigada por estar aqui, lindona Eu que agradeço, é, eu gosto do simples e, Enfim, por enquanto é a, é a forma que eu sei fazer E eu acho que as pessoas estão precisando da forma simples Porque... Tantas vezes, ao longo da nossa vida, a gente foi ensinado que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quase impossível, né? A gente acreditou muito no difícil e no impossível. É verdade, e agora a gente é descobrindo verdade. que não precisa de nada difícil. Quanto mais simples, melhor <risos> é. Melhor é, sem complicação. Sam, você, eu e a Sandra, a gente... É... Teve algumas intuições para passar para vocês nesse vídeo né, do Projeto Sananda. E conta para o pessoal o que, que você intuiu para a gente começar a falar sobre. Então, estava é, fazendo uma meditação. Na verdade, fui compartilhar uma energia aqui com as minhas amigas queridas. Marisa nasceu lá, eu lá na, na história, Tati, enfim. E me veio muito forte... É, que a gente precisa lembrar né? que a gente é muito amado, nós somos muito amados, a gente não está sozinho, e a gente nunca esteve. A primeira vez que eu ouvi isso, depois desse início de processo do meu despertar, eu, eu exabei, como, como assim? Eu nunca estou, eu não estou sozinha, realmente, não. <risos> Sério, você jura? Foi até uma canalização do crime. Eu desabei porque foi tão maravilhoso ouvir aquilo, porque não foi só a voz, foi a energia que a gente sentiu, claro, que estava ali. Pela uhum, uhum. primeira vez eu senti, gente, foi tão emocionante, eu fiquei assim, uma hora imersa naquela emoção. Uhum. Uhum. E depois, depois disso, eu ainda tive que me acostumar um pouco com isso, porque não é só você dizer uma vez, a gente aprendeu e incorporou tudo, não. É isso, é isso. É muito, a gente leva, né, Marisa, eu acho que você vai poder falar assim, de carteirinha aí, bastante, o tempo que a gente leva, desde a primeira vez que a gente entra em contato com uma informação, uhum. até aquilo parte da gente pode levar anos até né é, de amor. é porque a gente vai sendo preparado para assimilar aquela informação né e essa coisa de ser amado e não estar sozinho é muito grandioso para nós que sempre nos sentimos só separados mesmo vivendo uma família gigante mesmo dando um monte de gente ali é uma solidão é, muito visceral, muito maior do que visceral. É algo de alma, mesmo. Que a gente não se deu conta. Nunca se deu conta. E um dia a gente percebe. Caraca. Eu só me dei conta disso quando ele falou que eu não estava. Ele falou, oi. Precisei ouvir para entrar nessa frequência. É incrível isso que você está falando, porque a gente, a gente começa é, nessa, nessas canalizações ou um algo né, que você passa, um rompante, é, e aí você começa esse poder de assimilação, né, de entender que tem muitas pessoas é, que te amam e que te apoiam, que é essa fonte divina, né, que só é amor, que é só é paz, é só felicidade e todo o resto que a gente permeou, acreditou profundamente, na verdade é uma grande ilusão criada por nós, né? E aí depois disso, aí você começa a mergulhar a fundo né? no, no equilíbrio do auto-amor, né? você vai falar, mas se eu sou muito amada, eu também preciso me amar, né, minha gente? Né? Mas amar não daquela coisa egoica, né? Mas é, é um amor de eu sou amiga de mim, eu sou amiga de mim mesma eu sou minha amiga, eu me aprecio, eu me dou a mão, eu levanto junto comigo, eu me ensino, eu me cuido, isso é amor, né? não se desvalorizar, não se jogar no chão, não se cobrar, não se, então, se colocar nessa, nessa roda de tortura, né? não, é muito pelo contrário, falar, cara, chega, eu vou me amar, isso é amar, é isso que esses seres mais elevados, é isso que é a fonte criadora faz conosco, né? faz em nós, e nós somos ele, né? em perfeição, mas é isso que faz, é, só ama, do jeitinho que é, na etapa que se encontra, né? e aí você vai mergulhando, mergulhando, mergulhando, então quando eu recebo muitas pessoas nos atendimentos falando ai eu já sei, eu tô vendo, eu tô arrasando, eu falo, gente, ver e saber, ai ainda não é tudo, não quer dizer nada, na verdade. Porque se você não praticar o ver, o saber, não vai adiantar de nada. Você tem que levar para a sua estrutura antiga este ver e saber para entrar nesse senso de equilíbrio. Aí você encontra essa estabilidade dentro do seu ser. Você não fica dividido. Você fala, eu sei, então eu converso com as minhas células para fazer a devida reprogramação de forma consciente é isso que vai começar a acontecer né, eu vejo muitas pessoas me procurando, ah, eu tô com dúvida nisso não sei o que, mas existe a dúvida e a pessoa olha não, né então por que que você tá gastando energia em cima da dúvida, ai, mas é porque eu não sabia tudo bem, mas agora você sabe, você vai continuar a sustentar ela, por quê? é se perguntar, nessa por que que eu tô me sustentando naquele lugar, e deixar o novo que não é novo, ouvir de que nós somos absurdamente amados 24 horas do nosso dia. De dentro para fora, de fora para dentro. <risos> Exatamente. E, e é é isso, é ir treinando isso, né? Porque a gente dá uma voltinha e ele esquece. Aí, aí, cinco lugares. aí dá uma outra voltinha e esquece. E fica Marquinho de, de, de, de é. diversões, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. É. é igual a diversão mesmo, né? Tem brinquedo é, que a gente, é. Tem brinquedo, a gente morre de vida. <risos> é legal isso. Isso que você fala é muito maravilhoso. A gente esquece de que é amada e a gente esquece de se amar. E agora eles pedem muito uma mudança de conduta imediata, né? Ó, vocês brincaram muito tempo na dor, né? Valha-me, chega! Por que, que agora a gente não se concentra numa mudança imediata, mas sem se machucar? É se divertindo, como a Sam falou, é, uma, é um divertimento. Oh, lembra que você é amor, para de viajar na maionese. Lembra que você é amor, lembra que você é amado, lembra que você vive para ser feliz, lembra que você veio para isso. Lembra que é para você ruir mesmo os padrões de dúvida, preocupação, nervoso. Não precisa mais, não é originário do seu ser. Isso tem que ser falado insistentemente 24 horas do seu dia de novo. Porque a gente chega em resultados fantásticos, e não é que fulana é melhor ou se Meu, não, isso não existe, nós realmente todos nós temos a mesma finalidade de existir, de ser amor, é só isso. Né? Então, o intento né, desses encontros, né, inclusive, depois eu quero tirar uma dúvida porque as pessoas olham o grupo e, de novo, né, acham que a gente está num grupo X que tem que se inscrever, gente, não, o Projeto Sananda é isso aqui, você entra e uma vez por mês eu vou colocar a, a, o link do Zoom aqui, a gente entra e pronto. É solto, é livre os vídeos, a gente vai colocando conforme as, as, os insights que a gente vai tendo, tá? Sam, conta um pouquinho da, da sua experiência dessa mudança, porque eu acredito muito fortemente que a Sandra do ano passado é uma Sandra completamente diferente de hoje, né? É... Eu sou mesmo e eu acho que de ontem para hoje eu já sou diferente. <risos> Porque que é muito... muito rápido, né, Marise? Mas é, é, esse, é esse processo de olhar mesmo com atenção quando a gente descobre essas descobertas, né? Ah, eu sou amor. Então, o que, que eu faço com isso? Então, eu vou tentando lembrar. E aí, às vezes, né? Mas é importante quando a gente começa realmente a se dar conta e prestar atenção e exercitar. Porque como qualquer, qualquer coisa, né? você quer andar de bicicleta? Se você não pegar na bicicleta, você nunca vai conseguir andar de bicicleta. Né? É, é qualquer coisa. Isso também. Né? É, e, tem, e tem exercícios cada um ensina de um jeito, e a gente pega dicas de dicas, às vezes... Uma amiga nossa também, essa semana passada, retrasada, um tempo atrás, falou, exercício do, exercício do espelho, olha para o espelho e fala, eu te amo. você falou isso, ela falou isso na live, né, algumas vezes. É, e aí, mas faz, porque a, volta, a gente é. tá ali, ah, já fica, já fica imersa, não sei o que, acaba. E pronto, volta. Pro a gente estava, vai lavar louça, vai cuidar de filho, vai trabalhar. E aí, tem que fazer você tem que fazer aquilo. Ah, isso já sei. Ok, já sabe, então faz. Uhum. Aí eu fui lá botar. fui na mesinha. Falei lá, pronto, ela. Que linda! Mas muito Nossa, lindo tenho... o exemplo. O exemplo que é. você deu, que é uma coisa prática, né? Eu estou captando alguns questionamentos aqui das pessoas que estão assistindo. Uh, e das que vão assistir, né, porque não tem tempo e espaço, mas assim, só recapitulando o que a Sam falou, no seu dia a dia não é que a gente tem que se desconectar disso porque eu vou adentrar num, num padrão denso, não, você pode ser uh, esse novo circuito de amor, sabe, ali, mas uh, trabalhando com afinco na sua terceira dimensão, é ali que o bicho pega. No dia a dia, Exato. você vai você vai dizendo, você vai fazendo escolhas que realmente te colocam num outro lugar. E as pessoas, naturalmente, Exato. vão perceber, né? vão falar nossa, o que eu estou captando de dúvida é das pessoas questionando ah, tá, isso eu sei, mas por que, que é tão difícil aplicar? É, e é importante dizer, não com o intento de colocar medo nas pessoas mas por muitos anos, é, nós fomos manipulados né? pelo fato da gente não ter consciência de quem nós somos, é, e por conta de tantas rodas kármicas que a gente vem, a gente foi realmente colocado num, num senso hipnótico. tá? Isso eu digo espiritualmente falando, de pessoas extremamente avançadas do outro lado, mas que escolheram estar ainda nessa faixa vibratória. Avançadas que eu digo com intelecto, mas usam o intelecto de forma inversa, como muitos humanos aqui encarnados. Então, eles criaram todo um poderio né, de manipulação, fazendo com que a gente chegasse até uma faixa vibratória, tão somente, né, e usassem a nossa energia. Então a gente ficou muitos anos produzindo a energia de preocupação, medo, dúvida, rancor, um sistema econômico uh, que faz a gente sempre se preocupar para tentar qualquer outra coisa. Então hoje a gente tem um número muito limitado de pessoas que buscam além de todo o sistema da terceira dimensão e que se destoa, porque entende que é um, um movimento de... Ah, é, eles hipnotizaram realmente, é uma manipulação bem assídua para você sempre ficar naquele looping e não sair daquilo. Então está muito enraizado, só que a gente está tendo a oportunidade de desconfigurar isso tanto espiritualmente quanto biologicamente. tá? E o processo gradativamente está acontecendo. É mais fluido e mais interessante para quem busca, porque a pessoa que busca ela está começando a ter percepção. Quem não busca está passando por umas catarses, umas descompensações absurdas que não compreende e acha que está beirando a loucura. O né? que, que é isso? E não se questiona sobre aquilo, porque ainda continua nesse looping da terceira dimensão tão engrenada. Mas não se preocupem, porque nada é maior do que a fonte divina. Então nós estamos nesse processo, a própria Terra, o magnetismo que o próprio Kryon né, veio trabalhar para reestruturar a força magnética aqui na Terra. Essa força magnética está reestruturando nós mesmos para a gente sair... É dessas prisões mentais, do que eu tenho, do que eu devo, da cobrança, do martírio, das brigas, da separação, para a gente ser união. E está acontecendo que o bicho está pegando nessa. É, o bicho está pegando. Mas é isso. Aí, voltando ao prático, né, que é a parte que eu gosto, do né? fácil. Porque se a gente está aqui na 3D e, de repente, não. Ah, mas eu não vejo isso, eu não percebo isso. Ok. Isso. tá tudo bem né? mas então, como é que eu faço para sair dessa confusão aí que estão dizendo que tem é assim é treinando mesmo, porque essa Sandra que a Marisa falou que eu era é um ano atrás e sou diferente eu estou me mudando cada dia, porque é cada hora que eu vejo ali opa, aqui eu não fui amor aqui eu não fui amor eu não, vou, não venho mais com o chicote em cima de mim, ai tá vendo, quer, não dá conta, tá falando e fala uma coisa, faz outra, não, Quanto cada vez que a gente vê o um negócio, que a gente, opa, eu dei uma escorregada, ok, tá bom, entendi, poxa que bom, eu tive essa consciência porque eu consegui olhar. Isso já é uma grande vitória. É e ver que eu é não grande. fui lá fazer daquele, daquele jeito. Mas, isso Ossan, já é ganho, um ganho de consciência muito isso, grande. Isso. Isso né? já é a expansão da consciência, gente. tem é. quem falar, eu não vejo espírito. Se veja, você é uma alma. Não viaja. Isso. Você é. é espírito em crescimento. Né? Se você não ver outros, é porque você está aprendendo a ver a si mesmo. Relaxa tá tudo bem, a gente, todo mundo vê, isso é outra mentira que todo mundo se conta, então essa percepção que você falou do dia a dia ah, de ter consciência, de que ali você não foi amor, mas que numa próxima você vai com carinho e ternura e fala, na próxima eu vou, eu vou. e vou, de tanto fazer, aí mais vezes ao longo do dia você se torna esse lugar de carinho, de percepção, e de tanto fazer ah, você chega num lugar, minha gente, que é maravilhoso nessa né, exatamente tá e tem, a Renata tá falando treino riso choro treino, treino. Amor, é, é isso <risos> é isso tá Porque... treinando para os muros saírem dentro de você né os muros é. que foram construídos por nós é, pelas vivências que a gente passou pela sociedade você vai tomando conta deles e opa você não se identifica mais, você começa a falar, ó, oh, eu não quero mais me identificar porque isso aqui é um tanto rígido e eu sei que tem um lugar melhor dentro de mim. Né? Essa é a dinâmica que a gente tem que fazer, que é o que a gente vem falando em praticamente todos os vídeos, mas de formas diferentes aqui, que o Sananda falou, gente, é só praticar, é só... essa é a etapa. Desse projeto que ele pediu é. para gente passar. É do, do simples, é do agora, é do movimento. Lembra que você é amado para você passar a se amar aqui. E se amar é isso, é ser cuidadoso e carinhoso com você, né, Sam? É, e eu vou dar uma dica, assim, que é o S.O.S. Que eu gosto, que funcionou muito comigo. <risos> Adoro. Porque, assim, é, quando você acha que o bicho está pegando e você sai correndo para a natureza, Vai para um parque, vai botar um pé no chão, vai ver uma flor. Gente, uma flor, um monte de árvore verde, uma grama para você colocar no chão, quem pode estar tá perto da praia, ou do rio, qualquer. Olha, que seja um gramado de futebol, senta ali, fica olhando aqueles tinhos, tinhos, passando, olha para aquela folha. Reconhece o amor que tem ali respira agradece o seu corpo por respirar o ar que a terra traz pra gente todo o tempo que dá de presente pra gente pronto a gente não precisa nem pensar isso é amor e aí você se conecta com o amor e você fala assim isso é pra mim eu sou amada porque eu tenho isso aqui olha, eu vou sentir esse amor e é é um SOS, porque você se enche de amor, né? É. E volta. Ai, agora eu posso ir lá. Eu posso ir lá trabalhar, eu posso ir lá encarar a galera. Uhum. E pregna, de, pregna desse amor, se tiver difícil. E no dia a dia, você vai fazendo, porque realmente... É, é, gente, eu, funciona. Você vai treinando. Funciona. E quando chega alguém pra falar aquelas coisas que sempre te encheram o um saco, uma hora você vai falar assim, ah, eu só respirei e mandei luz. Gente, eu consegui! Eu não falei nada! Funciona. Funciona. É, é, é isso. E aí porque você tá sua... se amando. Isso. Primeiramente, isso. porque você não brigou mais, você não se exato. Com raiva. Você não é Esse entrou amor no com conflito. Você primeiro de tudo. É isso. isso. É isso, é isso. Não, não tem outra coisa que você deva fazer, né? a não ser se colocar nesse lugar de, de paz. É uma escapatória. Ah, eu preciso fazer isso fisicamente? Corre, vai, vai, vai. <risos> Dá um jeitinho, vai, vai. Ah, eu não tenho como. Fecha o olho. Vai com a mente, vá com o seu coração para esses outros lugares que são incríveis. Nossa, gente... No, ao longo do meu processo, né, enquanto eu estava ainda adentrando nas partes inconscienciais, porque tudo é muito consciente primeiro, aí depois começa o inconsciente a vir, e aí você aprende a se conhecer de verdade. Porque eu, quantas vezes eu não corri no, no banheiro mesmo, ficava respirando fundo, porque vinha uma fúria, assim. E eu, calma, calma, calma. Eu, hoje, imagina, a fúria passa longe, porque de tanto eu trazer lucidez... É... É a calma vem em primeiro lugar. Né? Assim, porque eu não preciso mostrar a imaturidade. Aquele lugar já foi cuidado, ele já foi amadurecido. E outros pontos vão sendo amadurecidos. Então, gente, aí vocês falam, ah, mas é só isso aí mesmo, né? É! Evoluir é isso aí, gente. Quanto mais você fizer por você de trazer lucidez para o momento que o bicho está pegando, mais rápido você vai sair desse círculo kármico, que a sua própria vibração inconsciencial está te colocando no jogo, né? tá traindo, fazendo você atrair uns pedacinhos <risos> difíceis de lidar. É, na verdade, são pedaços seus que são difíceis de lidar. Então é você sabendo Sim. lidar com os seus pedaços difíceis, e é uma libertação maravilhosa mesmo. E aí agora, Sam, se você me permite, depois se quiser dar mais exemplos aqui, a ideia é sempre fazer né, lives mais curtinhas aqui, que eu vejo que o pessoal é, prefere, né? É, olha, é, bom, essa, essa questão do despertar, cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem a sua forma de ser, tem gente que vai primeiro num aspecto mais biológico e depois passa para o espiritual ou vice-versa. Comigo, tá, aconteceu primeiro no espiritual. Eu tive a visualização, é, fui para um lugar de muita luz e, e, e fiquei naquela flutuação muito intensa. E aí ontem eu passei por uma reprogramação física que eu achei que eu estava morrendo. Então, assim foi uma coisa, foi a coisa mais maluca que eu vivi na minha vida eu senti dor de parto mesmo, os meus ossos deslocando, e, e foi do nada, foi repentino, a mente já achando que era covid, dengue, <risos> meu coisa Falei, nossa, mas assim, se vocês vissem ontem aqui, vocês me levariam para o hospital, porque eu estava visivelmente sumindo, e eu apagava. Eu apagava, estava sendo reprogramada né numa outra esfera, é mais mexida mesmo, tá, gente? É uma reprogramação de DNA profundo. Eu senti a minha bacia deslocar, os meus ossos deslocar. Eu via a velocidade de como o cérebro estava recebendo as informações e eu me via deslocada do corpo também. Falei, meu Deus do céu. E eu com a minha filha, a preocupação rolando solta, a engrenagem Nossa. da preocupação. E o filho, se eu apagar, você liga para o porteiro. Eu estou com medo. Vai acontecer alguma coisa comigo, eu não sei. Aí vinha, não tenha medo, a gente está aqui. E aí quando eu mergulhei, me entreguei, eu acordei como se nada tivesse acontecido. Assim, a febre de 38 graus passou. Na, simples assim. Por que, que eu estou dando esse relato? É caso vocês estejam passando por alguma coisa assim. Não se desesperem, é normal... Ter esses rompantes, a gente, você começa com uma programação mental tão forte de tudo que a gente está passando, que parece ser tão simples, mas não é. Você está mudando toda a reação química de um comportamento. É igual postural, trabalho postural. Eu não sei se alguém aqui já fez, é impressionante, porque te dá náusea quando você muda a postura, uhum. né? Quando você vai fazer um exercício muito forte que exige de você, você está mudando o estímulo. E é a mesma coisa que a gente tá fazendo, a gente está mudando a reação química, e essa nova reação química, ela faz a gente se conectar nessas altas frequências. E flutuar, gente, dá náusea mesmo. Você não tá acostumado com aquela leveza, com aquele amor expansivo. Hoje eu, eu acordei me sentindo, eu falei a Sam, eu... Eu, eu me sinto todo mundo, eu me sinto a flor, eu me sinto a árvore, eu me sinto os bichos, eu me sinto tomate, eu me sinto a fruta, é, eu me sinto em todas as formas, eu não me vejo mais separada, esse nome aqui é como se fosse um, uma pontinha minha só falando aqui com vocês, porque eu sou a Sandra, eu sou cada um que está falando aqui, eu não existo. Então é, é essa sensação, eu não, não sei explicar racionalmente, mas eu gostaria que vocês recebessem no coração de vocês que a gente só está brincando com as nossas próprias manifestações aqui para a gente criar mais, para a gente brincar, mas a gente é família de verdade. A gente faz parte do mesmo núcleo de amor, de redenção, de criatividade, de construir um mundo glorioso, isso somos nós. Agora imagina todo mundo chegando lá, porque é o que vai acontecer. Ai, aí eu choro. Vai ser a coisa mais linda. Então sintam, gente, sintam essa verdade. Vocês nasceram para evoluir. Ninguém veio aqui correr atrás de dinheiro. Ninguém veio aqui, claro, não estou falando das necessidades básicas, mas não se trata só disso a sua preocupação não tem que rodar em cima só disso, de coisas tão só físicas, é e também. Né? A gente veio para buscar mais, para avaliar né, esse espaço sideral lindo, entender o nosso sistema solar, entender as outras galáxias, entender que, óbvio, você tem outros planetas em outros lugares, tem outras vidas, tem outras formas, tem outros sensos evolutivos, Claro, e por que não meditar sobre isso? Por que não pensar sobre isso? Né? Ai, mas e as pessoas que estão num, com uma necessidade básica zerada, Marise? Calma, pera lá, porque a gente chegando nesse fluido de ápice, a gente vai conseguir levar mantimento, a gente vai conseguir acolher essas pessoas, porque o que mais falta não é só a comida em si, né? é a principal comida para a alma, que é o alimento, a desconexão que a gente teve. Né? Então, falta aqui, porque tá todo mundo desconectado desse amor. Mas se a gente conectar nele, que é esse exercício que a gente está passando aqui, é você lembrar, cara. Eu vou lembrar agora, eu tô acordando. Ao invés de eu acordar, tô vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu, tô, eu falo bastante a palavra preocupado, porque é, é o que eu tô sentindo de vibração aqui. Na maioria, a maioria vive preocupada. Esse cobra é... E se eu escolher outra coisa? Como é que seria a minha vida? É essa reflexão que eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui. E é mais alguma consideração que você queira colocar aqui, meu anjo. É Só para finalizar o que você falou, que foi lindo, né? Quando você estava quando lá, você não está sozinha, não tenha medo. Você Ai. não está sozinha. né? Ai. A gente não está sozinha. E se a gente... Cuidar né, desse amor por nós, a gente vai ficar tão forte que a gente vai poder ajudar todo, todo mundo, mundo com quem a gente se preocupa. Das formas mais incríveis que a gente nem sabe que existe ainda, a gente vai poder é ajudar. Verdade. Mas se a gente não estiver forte, se a gente não estiver pronto, estiver despedaçando, a gente não ajuda ninguém. Então, vamos lembrar que a gente é isso, né? E. É. e... E poder, aí sim, dar a mão para o outro, aí a gente puxa e vem todo mundo junto. Essa é a lembrança. É, que Amor. você é inteiro, que você, nós somos inteiros, né? Que a gente não está é. aqui fragmentada. Né, que tem lá do Exato. outro lado, que tem aqui, é, é uma rede de apoio. Foi igual ontem, eu estava indo dormir, a febre comendo solta, assim, o corpo tremendo, e a bacia, <risos> parecia que eu estava parindo, como eu falei. Aí veio o, o mestre fofo. e ele, irmã, se entrega, não resista, você está voltando para casa. E aí, na hora... Quando eu mergulhei, eu só me vi raios de luzes e fui embora, né? Dormi, <risos> tinha que dormir, mas ali eu vi que é, é na hora, é na hora, porque nós somos muito amados, é na hora. Então, assim, lembra que não é verdade essa sensação que as pessoas têm, eu estou sozinha, não é. Fala, meu Deus, não é. Deixa eu me contar uma verdade, eu sou muito amada, eu sou filha da fonte. É isso que a gente tem que se falar todos os dias. Tá bom? Sam, obrigada. <risos> Linda. Vamos fazer mais aí essa semana. Quando você puder, Sim. me fala. A gente entra de supeção <risos> a todas as pessoas tá que bom. estão aqui. Muito obrigada, cada obrigada. mensagem linda, a Lucie, o Mário, a Roberta, a Edileus, a Ricardina, a Karina, a Maria Eliana, a, a Sheila Costa, a Renata Lima, linda, deixa eu ver o que é mais, a Eva Souza, a Ivani Dourado, a Doriane Frazon, e a Silvia Mello, e a Shirley Bonelli, muito obrigada, Caroline também, evangelista, muito obrigada, sintam-se abraçados, e essa semana, vamos ver se a gente fala dos corpos, dos sete corpos sutis, vamos, Sam, depois vamos. fazer um exercício a gente tcharará, tcharará, <risos> sentir os corpos sutis, tá, a gente avisa sim, de sim, supetão, sim. tá bom? E ó, e nesse vamos. vídeo aqui, eu coloco já o link do próximo encontro, tá? Vou colocar o horário, tudo certinho, que a gente vai fazer alguns exercícios só no Zoom, tá, um beijo. Talvez Beijo, Sam. Obrigada, meu amor.